Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. 1 Pedro 4, 11 Então eu vou fazer primeiramente uma rápida recapitulação daquilo que nós vimos e na dependência do Senhor nós vamos estar continuando com a aplicação na noite de hoje e nessa revisão da mensagem do domingo passado eu, eu simplesmente vou falar os textos, a gente não, não vai parar para ler por questão de, de tempo, né? Mesmo porque nós já lemos esses textos no, no domingo passado. Então nós começamos a ver que Deus fez de nós nova, novas criaturas. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, uma nova criação. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E nós vimos que essa nova criação em Cristo Jesus é uma nova criação em união com Ele. Que Nós fomos postos, nós fomos colocados dentro do Senhor Jesus Cristo, nós fomos unidos e identificados com Ele. Essa mensagem que o Novo Testamento nos traz. E o propósito, e o texto inicial que nós usamos na semana passada, na dependência do Senhor é que para que nós não mais vivêssemos por nós mesmos, mas para que vivêssemos por aquele que por nós morreu e ressuscitou. Nós também vimos na semana passada que Jesus é o último Adão, e baseamos a nossa inclusão em Cristo nessa verdade, assim como o Adão, né, o primeiro Adão, o homem, né, o terreno, ele é o cabeça de toda a raça humana, e dele nós herdamos o problema de pecado e o problema de morte, Assim também, Jesus ele veio como o último Adão, como cabeça de uma raça espiritual, como diz na Coríntios. Assim como ele é o último Adão o celestial, tais também os celestiais, aqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, do primeiro Adão, nós recebemos o nosso problema de pecado e nós vimos ontem que esse problema de pecado que nós recebemos de Adão consiste em nós pensarmos que nós somos sábios inculcando-se por sábios, tornar se loucos, diz o texto que lemos na semana passada, de Romanos 19, 22. Também significa que nós confiamos em nós mesmos, e que nós somos decisores dos nossos passos. Nós Essa é a natureza ter, terrena, carnal. Nós decidimos constantemente uh, o que fazer em seguida. Toda nossa decisão do que fazer em seguida é baseada as informações que nós recebemos com nossos olhos, com nossa mente, nós processamos isso e nós decidimos, sem qualquer atitude de dependência de Deus, o que fazer em seguida. Essa é a vida terrena. Então, nós ergamos esse problema né e a consequência, como Deus disse, né é a morte. Né? Nós sabemos que o salário do pecado é morte. No, do ponto de vista da nossa herança de Adão, é, nós sabemos que se Jesus não voltar nos próximos 200 anos, todo mundo tem certeza que vai morrer. É claro que nós esperamos que ele venha logo, hoje, de preferência. Então, é isso que nós herdamos realmente do primeiro Adão. Então, nós vamos resumir toda essa essa natureza de pecado como uma atitude de sabe-tudo, que opera em cada um de nós. Mas, nós vimos que do último Adão, do Senhor Jesus Cristo, nós recebemos crucificação, sepultamento e ressurreição, como nos diz o texto lá de Romanos 6, 3 a 5, que nós já lemos no domingo passado. No final da, da mensagem do domingo passado, nós Vimos que a crucificação significa quatro coisas, que a, o sepultamento implica duas coisas, e a ressurreição, no mínimo, três coisas que nós demos atenção para semana passada. Repassando, então, rapidamente, em alguns pontos eu vou tomar a liberdade de dar uma expandida, antes de chegar à aplicação. A primeira coisa que se fala, quando fala da nossa crucificação com Cristo, é que nós estamos mortos para o pecado. Né? A referência desse texto, é Romanos 6, 2 e o 10. Essa é a primeira coisa que fala, nós estamos mortos para o pecado em Cristo Jesus. Não significa que nós estejamos experienciando essa morte, esse é um ponto muito importante. É uma verdade, a palavra de Deus, como diz Jesus Cristo, a escritura não pode falhar. É verdade né, que nós estamos nele mortos para o pecado, mas não significa que nós estamos experimentando isso, não significa que isso é uma experiência na nossa vida. O que significa nós estamos mortos para o pecado? Sabendo que o pecado é a nossa tendência a sermos os decisores das nossas ações, o fato de termos morrido o pecado significa que nós morremos para aquela atitude de sabe tudo. Significa que essa atitude de sabe tudo, na vida, daquele, na vida do cristão, na minha vida, na sua vida, que crê em Cristo, significa que ela não tem mais direito, essa atitude, de invadir a minha vida, levando-me a eu estar decidindo o que eu vou fazer em seguida. É isso que significa estar morto para o pecado. Não é que eu não tenha uma escolha. Existe uma possibilidade. Nós, nós não somos obrigados, nós não temos que viver desse jeito. Nós não somos obrigados a viver desse jeito. Então, significa que, em outras palavras, né, que nós podemos deixar de ser iniciadores dos nossos atos. Isso que significa o nós, nós temos morrido para o pecado. A segunda coisa que se fala da nossa crucificação é que o nosso velho homem foi crucificado. Eu acho que eu não falei isso na semana passada. Vamos dar uma definição, vamos ver então o que que é o velho homem. Né? O que é, afinal, o velho homem? Né? Se nós contrastarmos o texto de Romanos 6,6, que diz que o nosso velho homem foi crucificado, com um outro texto em Gálatas, né, que é o de 5,24, que fala que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, cruzando esses dois textos, nós é, chegamos à conclusão de que o nosso velho homem ela é a pessoa que nós nos tornamos, após termos nascido na raça do primeiro Adão. Então, a, com o nosso nascimento natural, nós nascemos na raça de Adão, somos pessoas, somos seres humanos, e por termos nascido nessa raça e temos essa natureza de decidir por nós mesmos, alheios à vida de Deus, o que fazer em seguida, nós nos tornamos um tipo de pessoa. São as marcas, são os defeitos, são os pecados, são aqueles pecados que te dominam, essa é a figura, este é o seu velho homem, Esse é o meu velho homem. Né? O velho homem, então, ele, ele vem mostrar a diferença entre o problema de pecado que nós temos, que é comum a todos, que é nós acharmos que nós somos sábios, e o padrão de pecado, que é o jeito que cada um peca. Né? Então, é, todos nós temos o mesmo problema de pecado, né? nós temos a mesma natureza de pecado, mas em uns essa natureza produziu alguns frutos, e não usou em outros, produziu outros. Então, uma pessoa pode ser mentirosa, uma outra pessoa pode ser impaciente, iracunda. Então, cada um tem um padrão próprio de pecar. Isso é o nosso velho homem, e ele foi crucificado com Cristo. O que, que significa o nosso velho homem ter sido crucificado com ele? Significa que, não, que como cristãos, a libertação que Jesus trouxe para nós, nós não estamos fadados de viver como esse velho homem no resto das nossas vidas. Nós não somos obrigados a, a isso, não quer dizer que não aconteça, né? acontece, não é vontade de Deus, mas acontece. Mas, existe uma porta, é, uma saída, né? que é o processo de santificação, que é o que nós estamos falando. Então, existe então, a possibilidade de, uma, de, um, de um viver em novidade de vida, que é o que Jesus veio trazer. A outra coisa que se fala, a terceira, a uh, terceira característica da nossa crucificação fala que nós estamos mortos para o mundo. Né? O texto que diz isso é Gálatas 6.14, que nós já lemos também no domingo passado. Gálatas 6.14 diz que nós morremos, nós estamos crucificados para o mundo e o mundo para nós. O, o fato de nós termos morrido para o mundo significa que nós é, morremos para o estar vivendo uma vida mundana. Né? Nós morremos para o estar vivendo uma vida mundana. O que seria né? o que seria então o mundanismo mundano? Né? Alguém pode pensar que são todas aquelas pessoas que não creem em Deus sim isso inclui também né é, até porque para não ser mundano a pessoa precisa ter, ser cristão primeiro né mas tem muitos comportamentos muitas atitudes em nós cristãos que seguem o padrão do mundo muitas vezes até alguém que nós respeitamos dentro da igreja nós olhamos por outro irmão e nós temos um alto conceito mas a, a, aquilo pode ser do mundo né aquilo pode ser está é, seguindo o padrão do mundo então nós, nós dizemos que nós morremos para o mundo significa que nós morremos para o andar como pessoas perdidas, mas também morremos para o andar como, cristão que, como cristãos que não estão realmente andando com Deus, que realmente não estão sendo cheios do Espírito. A quarta e a última característica que se fala da crucificação é um ponto que chama a atenção de, de muitas pessoas. né? Talvez aqui eu expando um pouquinho mais. Fala que nós morremos para a lei. Né? Isso está lá em romanos 7, de 1 a 4, né? nós também fizemos referência. No domingo passado, nós estamos mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Deixa eu me fazer uma ilustração do que é o estar debaixo da lei. né? Porque eu acho que isso vai ajudar muito assim a entender. Quando Deus deu a lei para Israel, né, através de Moisés, né, por três vezes está registrado lá no Êxodo, né, então, é uma declaração que os filhos de Israel falaram. Por três vezes, eles chegaram e falaram assim para Moisés, tudo o que o Senhor falou, faremos. Então, presta bem atenção. Quando Deus deu a lei por três vezes, se você quiser anotar, nós não vamos abrir, mas nós vamos anotar, a primeira é Êxodo 19 8, e as outras duas estão em Êxodo 24, o 3 e o 7. Nessas três instâncias, está registrado que o povo todo, né, em uníssono, falou tudo o que o Senhor falou, faremos. Eu vou fazer, eu vou obedecer. Quando eles fizeram isso, e isso é comum a toda abordagem de lei, o recurso pelo qual vai-se obedecer a lei, sou eu, eu vou obedecer, eu, eu prometo, Deus, eu prometo, eu vou fazer. Então, quando uma pessoa vive por lei, a pessoa se coloca como responsável pelos seus atos e, olhando para Deus como juiz, é responsável pela sua vida. Né? Isso é a abordagem de viver pela lei. Então, a cruz de Cristo e a nossa inclusão nessa cruz nos fez com que morrêssemos para essa abordagem de obedecer a Deus de nós mesmos, obedecer de si mesmo. Nós morremos, então, para o atitudes como, ou estratégias né, como fazer o meu melhor para Deus, fazer o meu melhor para Jesus, o meu melhor, não o melhor de Deus para Deus. Tá? Veja a diferença. Vamos abrir, então, em Romanos 8, 3 e 4. Esse texto afirma porque que ele, ele, ele vem trazer uma, uma verdade muito profunda. Ele vem revelar que a lei, na verdade, é uma aliança de Deus com a nossa carne. É a aliança de Deus com a nossa carne. Está escrito assim, Porquanto o que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne. Eu vou ler só até aqui. Depois o texto segue dizendo que o que que Deus fez para que a lei fosse cumprida. Né? Enviou o seu filho, né? fala da alma de Jesus. Mas esse início aqui, ó. Porquanto o que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne. Por que, que eu não consigo nem me justificar, nem me aperfeiçoar pela lei né? Estou fazendo alusão a, a dois textos do Novo Testamento que falam isso Por que, que eu não consigo, nenhum nem outro, por uma abordagem de lei? Eu vou tentar ser obediente, eu vou fazer o meu melhor. Por que, que eu não consigo? Eu não consigo porque toda a vez, né? toda a, a, a iniciativa de cumprir a lei coloca a nossa carne em ação e tudo aquilo que a gente pode operar pela carne. De novo, toda a tentativa, toda a iniciativa de obedecer a lei de Deus, nós o fazemos pela nossa carne. Se, o, se, se nós vamos fazer pelas nossas forças, o, o recurso que nós temos para fazer isso é nenhum outro senão a nossa carne. E nós já sabemos né, que os frutos da carne né, são todos, prostituição, impureza, nascível, não quer dizer que ele vai operar tudo aquilo, mas alguns daqueles frutos vão sair. Né? Por isso, exatamente por isso, né? que nós temos pessoas que amam a Deus sinceramente e que caem em grande pecado. Não quer dizer que essas pessoas não amam a Deus, quer dizer que essas pessoas ainda não aprenderam como caminhar com Deus. Não é numa abordagem de lei que nós vamos agradar a Deus. Se nós lemos o Romanos 8,4, verso seguinte, Deus enviou o seu Filho Jesus a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, Deus veio, Jesus veio, né? Deus enviou Jesus, é o final do verso 3, para que nós cumpríssemos a lei sim, a propósito de Deus, nós vamos fazer boas obras, nós vamos caminhar no caminho que Deus traçou, mas nós vamos fazer isso não porque a gente tenta com a nossa força obedecer a lei, mas por andar no Espírito, o andar no Espírito, aí nós somos os frutos do Espírito e aí sim nós obedecemos, nós cumprimos né? o, o preceito da lei, então nós morremos para a lei. Né? Ah, esse é o último ponto da crucificação e, e, e significa o seguinte: que o mortos para a lei abre-nos a porta para deixarmos de servir a Deus por nossas próprias forças, ou por nossos próprios méritos. Romanos 7,6, deve estar na mesma página, né? ou na página anterior, no, no máximo. Romanos 7,6 diz assim: Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade, na velhice da letra, né? no método antiquado da, da letra. Quatro pontos da nossa crucificação. Mortos para o pecado, não, nós não precisamos ser os decisores da nossa vida. Nosso velho homem foi crucificado, ele pode ser colocado, aquela pessoa que nós nos tornamos, aquele jeito de pecar nosso, ele pode ser colocado fora do poder da nossa vida. Nós somos mortos para o mundo e mortos para a lei, para essa abordagem né? de tentar agradar a Deus pelas nossas próprias forças pela nossa própria decisão, pela nossa própria determinação. Quando a gente vive em legalismo, né, todo mundo tem que obedecer as tuas regras. né? Falando do sepultamento que nós recebemos do Senhor Jesus, do Último Adão, diz que o quando nós pensamos em ter uma vitória sobre o velho homem, nós pensamos em experimentar a crucificação, que o velho homem foi crucificado, e também sepultamento. Então, como se fosse uma, uma porta arrancada com duas voltas na chave. E o termo que realmente fala, que nós falamos no domingo passado, é uma, a, o sepultamento foi uma preparação para a ressurreição. Né? O sepultamento de Jesus é uma prova de que ele morreu e também uma prova de que ele ressuscitou. Né? Afinal de contas, ninguém ia sepultar que ele não tivesse morrido. Né? E glória a Deus, ninguém, se, né? o túmulo de Jesus está vazio né? porque ele ressuscitou. Então, o sepultamento ele tem essa, essa dupla função aí. Da ressurreição, no domingo passado, o texto de Efésios 2, 5 e 6, que nós lemos então, faz da ressurreição três coisas. A primeira delas é que nós recebemos vida de Deus, falando da, do sepultamento de Jesus, se você... vou imaginar que nós estivéssemos ao lado dele lá assistindo. Imagine que nós estamos dentro da tumba, né? a pedra está selando a porta, mas de alguma forma nós podemos ver o que está acontecendo lá dentro. E você vê lá, né? deitado, o corpo do Senhor Jesus Cristo, o corpo sem vida do Senhor Jesus Cristo. Aí você vê ele se mover, aí você vê ele se mexer. Quando você vê ele se mexer, uma coisa você tem certeza, e é que a vida de Deus voltou para aquele corpo. A vida de Deus voltou para aquele corpo. Então, como nós fomos, é, recebemos vida junto com ele, no né, texto de Efésios, nós sabemos então de que a vida de Deus veio viver em nós. A segunda característica da ressurreição é que nós fomos levantados ou seja, nós deixamos o lugar dos mortos Quando uma pessoa crê em Cristo A pessoa experimenta, em algum grau, esse, esse ser levantado Esse sair do lugar dos mortos Quantos aqui, por exemplo, é, creram no Senhor Jesus depois de, de adultos Ou depois de adolescentes, depois de mais velhos De 20 anos para frente, mão levantada Quando isso aconteceu, você não se viu imediatamente Trocando os seus relacionamentos mais próximos Deixando a turma morta e voltando se para a igreja muitos vivos né? sim esse é, é o testemunho de muitas pessoas então assim, isso é uma, é uma significa que você foi ressurreto você foi levantado você foi retirado daquele ambiente daquela atmosfera de mortos né? por isso que nós não conseguimos ter comunhão com as tarefas né? a gente se sente desconfortável e nós fomos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus essa é a terceira a terceira característica que nós estamos é, ressaltando da, da ressurreição isso significa, irmãos, que espiritualmente nós somos colocados na presença de Deus. Significa que espiritualmente nós fomos colocados, né? e nós espiritualmente estamos nos lugares celestiais e até o termo assentado supõe um trono. Né? Tem até aquela promessa lá no Apocalipse 321, né? ao vencedor da linha é que sente-se comigo no meu trono, mas o texto de fala que nós fomos levantados e sentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Significa que nós podemos ter uma vida entronizada no sentido de reinar sobre circunstâncias, reinar sobre situações que nos afligem. Tudo isso nós recebemos no último Adão, não quer dizer que nós estejamos já experimentando isso. A aplicação está tá chegando, irmãos. É, né? Nós vamos ver o que, que Deus preparou para que nós é, experimentássemos isso. O, o fato de estarmos nos lugares celestiais tem alguns impactos. Né? Impacta, por exemplo, nossa vida de oração, né? o exemplo dado no domingo passado, de, Nunca mais oração tem um passo do teto né? Se estamos no lugares celestiais Não tem um teto entre Deus né? Mas também afeta o nosso louvor né? Eu vou pedir para Thaís colocar o, o refrão é, do, que nós, do penúltimo cântico que nós cantamos aquele, Qual foi o penúltimo que nós cantamos? Isso, Midna Hamara Então o, o, o refrão dele Imagina irmãos, que você está né, bem ao culto, se perdoe a Deus Dá uma olhada nessa letra Que nós cantamos hoje e associe com essa verdade de que nós estamos nos lugares celestiais. Imagine-se cantando isso, face, face a face. Não é a mesma coisa. Imagine-se face a face, vem me derramar e dizer que te amo, me derramar dizer que te preciso, me derramar dizer que sou grato, me derramar e dizer que é formoso. Isso muda a nossa vida de oração, isso muda nosso louvor. Nós estamos, irmãos, a Bíblia diz que nós estamos nos lugares celestiais. Creia, você pode experimentar isso. A nossa intimidade com Deus fica muito maior, à luz dessa verdade. E, principalmente, irmãos, o estar nos lugares celestiais nos coloca numa melhor posição de recebermos de Deus revelação do que que Ele quer para a nossa vida, quais são os passos né que Ele quer para a nossa vida. Então, nós vimos todo esse corpo de verdade no ano passado, agora pode desligar, obrigado. Como aplicação, nós vimos então esse corpo de verdade mas a nossa união com Cristo, em crucificação, sepultamento e ressurreição, pertence a uma classe de verdade que é somente experimentada por meio da fé. É uma verdade, você só vai experimentar essa verdade por meio da fé. Afinal de contas, Deus falou assim, o justo viverá pela fé. Né? Deus propôs isso. Né? Deixa eu dar um outros exemplos de verdades que funcionam assim. O perdão, por exemplo. né? A Bíblia diz que se nós pedimos perdão para Deus, né, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados né, e nos purificar de toda a injustiça. Isso está lá em 1 João 1,9. Mas quem de nós já não confessou o mesmo pecado duas vezes? Se eu confessei o pecado pela segunda vez, eu já estava perdoado na primeira. Se nós confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Por que, que eu tive que confessar uma segunda, uma terceira? Sabe? Tem gente que fica anos e anos confessando o mesmo pecado. Você foi perdoado, isso é uma verdade. Mas enquanto você não crê que você foi perdoado, você não está experimentando a realidade de ser perdoado. A mesma coisa funciona com crucificação, sepultamento e ressurreição. Por isso que a Bíblia apresenta tantas verdades e você olha para a sua vida e pode falar assim, né? por exemplo, pega um item aqui, modus seu pecado. A pessoa sincera pode olhar assim para o texto e falar assim, olha, eu não, eu não sei do que Paulo está falando aqui, mas não está falando de mim. Ele está assim, mano, ele está assim, só que você não está experimentando isso. A nossa união com Cristo em crucificação, sepultamento e ressurreição, todos esses itens que nós percorremos, é verdade. Mas o que nós fazemos, então, para experimentar isso? Que é? O que a gente faz na prática? O Senhor Deus deixou escrito na palavra, Ele tem cinco imperativos, né? agora eu vou pedir para os irmãos abrirem, em Romanos 6, de 11 a 13. Existem cinco imperativos nesse trecho de Romanos 6, de 11 a 13. Então, nós vamos ler todo ele primeiro. Diz assim a palavra... Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça nesse texto aqui, nesses três versículos nós podemos identificar cinco imperativos esses cinco imperativos são cinco mandamentos, nós podemos olhar dessa forma e todos eles são de ação contínua, esteja sempre fazendo, esteja continuamente fazendo e isso está tudo nesse texto aqui o primeiro imperativo que nós vemos ali está no verso 11, Romanos 6,11 que é, diz assim, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus no original, esse verbo considerai-vos é o Logizomai, né? é um termo contábil que significa assim, ó, considere um fato considere isso está contabilizado, está tá livre e certo então, na verdade esse mandamento é creia né? se os irmãos forem ler essa, esse trecho de Romanos 6, de 1 a 14 nós podemos dividi-lo assim em forma do 1 até o, até o 10 ele fala aquilo que nós vimos falando, né? ele diz o que é verdade a nosso respeito. Do 11 ao 13 são os mandamentos que nós estamos analisando agora. E o resultado está é no 14, a gente já chega lá, nós. Então, a primeira coisa é crer, O texto acabou de dizer que você foi, né, é, participou da, da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Então, o primeiro passo é crer, A gente começa aqui. Né? O, o estar morto ele é verdade mas eu só vou experimentar essa verdade se eu crer. Então a gente começa assim, ó. pode ser feito uma oração. Pai, eu te agradeço porque eu estou morto para o pecado e vivo para ti, em Cristo Jesus. Né? Se você agradece, bom, reconfessa a palavra, você está crendo. De novo, Pai, eu te agradeço porque eu estou morto para o pecado e vivo para ti, em Cristo Jesus. Fazendo isso, você não está prometendo nada para Deus. Você só está agradecendo a Ele, por uma coisa que Ele disse no texto, que é verdade. Você está confirmando, homologando. Simplesmente creio que isso é verdade. O segundo mandamento, Romanos 6, 12, diz assim, Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais suas paixões. Para entender melhor isso, eu vou dar uma figura do que é o pecado reinando na vida de uma pessoa. Quando pecado, veja que isso é o pecado singular. Não é o velho homem os pecados, é o pecado, né? pecado. Não é aquela atitude de que nós sabemos tudo e que nós... Somos os decisores do que eu vou fazer. Então, o pecado reinando na sua vida é você vivendo por você mesmo. Se você quiser que o pecado reine na sua vida, tome suas decisões. Seja você mesmo. Então, é melhor entender primeiro o que é o pecado reinando, para a gente entender o que é o pecado não reinando. O pecado não reinando, esse texto realmente está nos chamando para uma escolha. Uma escolha profunda, mas genuína. Essa escolha é eu escolho não mais viver pelo meu ponto de vista. Eu escolho não mais viver pelo meu ponto de vista. Por que, que nós podemos fazer isso? Por que, que Deus está compartilhando isso com nós? Porque Ele já nos crucificou, nós podemos fazer isso. Irmãos, é, mas não, não tem um dia sequer que eu não volto para o meu ponto de vista. É, como diz assim, o pecado tenazmente nos assedia. Né? É uma batalha, queridos, é a batalha, todo dia, toda hora, isso não é uma mensagem para o domingo, essa mensagem é para segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, para a semana inteira, para a vida inteira. O pecado ele vai voltar. A nossa tendência de nós decidirmos por nós mesmos, não vai voltar. Quando isso acontece, nós, começa de volta. Pelo menos, a gente agora sabe o que fazer. A gente começa de novo. Pai, eu te agradeço porque estou morto para o pecado e vivo para ti em Cristo Jesus. Se precisar pedir perdão por algo que você fez, peça perdão. Confessa de novo o 11. Eu te agradeço, porque estou morto o pecado e vivo para ti, em Cristo Jesus. Escolho não mais viver pelo meu próprio ponto de vista. O 13a ah, tem o próximo. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Só até aqui. É mais uma escolha também, parecida com a do verso 12, mas não exatamente igual. O 12 fala do, da tua vida como um todo. Esse aqui já está falando dos membros do corpo. Então, assim como você escolheu no 12, não mais viver pelo teu ponto de vista, escolha, no 13, não entregar nenhum membro do seu corpo ao pecado, ao seu ponto de vista. eu escolho não entregar nenhum membro do meu corpo ao meu ponto de vista. Isso aqui, na verdade, irmãos, é escolher deixar os seus membros, as partes do seu corpo, indisponíveis para o teu decisório, para o teu pecado, para você mesmo, para você agir de si mesmo. Também significa, irmãos, que às vezes existem casos em que a gente quer ser tudo aquilo que Deus quer é que a gente seja, né? A pessoa que quer ser aquilo que Deus quer que ele seja, exceto por uma coisa, o que quer que seja, pode ser a boca, pode ser... Inclusive tem um, texto, um exemplo de um homem né, que estava sendo ensinado exatamente essa, essas verdades e que Deus estava lidando com ele para ele não entregar nenhum membro do corpo dele do ponto de vista dele, esse homem é, disse assim na, na, na congregação, né? Bom, tem hora que eu quero dizer o que eu quero dizer, tem hora na minha vida que eu quero fazer o que eu quero. No caso dele, ele queria falar o que ele queria dizer. Inclusive de uma pessoa que dizia assim, no, no, no exército né, que, que ele, ele era um... sabe tudo, né? ele sabia tudo de todas as coisas, né? e Deus Mas você vê, não é assim né, que a gente vai conseguir. Então, todos os nossos membros, indisponíveis. O meu ponto de vista quer usar meu olho? O meu ponto de vista quer usar minha boca? Quero falar o que eu quero? Não, indisponibilize. Essa escolha, irmãos, ela se transforma numa verdadeira alegria. Essas três que nós colocamos até agora, ela se coloca uma verdadeira alegria à medida que você vai praticando isso cada vez mais e essa palavra aqui não é para aumentar o intelectual de ninguém, é para pôr em prática eventualmente isso aqui se tornar um estilo de vida, é o que o resto do capítulo 6 fala obedecer esses mandamentos significa vida naqueles momentos que você está observando esses mandamentos mas Deus está olhando para aquele momento em que praticamente a partir do dia inteiro você esteja vivendo assim então se torna uma verdadeira alegria irmãos você pode perceber, bem, eu não, eu não sou obrigado a viver desse jeito. Eu não tenho que viver pela minha limitada é, intuição na vida. Eu não tenho que agir assim. Eu não, eu não sou obrigado a viver desse jeito. Eu posso viver pelo ponto de vista de Deus. E esse é um pré-requisito para se viver segundo o ponto de vista de Deus. Esses três mandamentos aqui de crer, escolher e escolher. Crer que nós estamos mortos pelo pecado e vivos para Deus. Escolher não mais viver pelo nosso ponto de vista escolher não entregar, não disponibilizar nenhum membro do seu corpo ao seu ponto de vista, quando você fez isso, você se despiu do velho homem. Isso é o despirso do velho homem, que fala em outro texto. E quando nós fazemos isso, irmãos, nesses né, três pontos que nós já vimos, nós não estamos prometendo para Deus que nós não vamos pecar. Não é isso que a gente está fazendo. A gente não está prometendo que não vai pecar. A gente está simplesmente agradecendo por algo que Deus falou que é verdade na nossa vida e que nós, realmente nós estamos mortos por pecado e ele não tem o direito de governar a minha vida. Eu tenho escolha, não é que nós não, que não temos escolha, né nós, nós temos escolha e, e Deus justamente nos convida aqui a fazer escolhas. Veja que também não é esforço, não é legalismo, são escolhas dirigidas por Deus, porque está aqui na palavra. O quarto mandamento é a continuação do verso 13, se o verso 13b, vamos dizer assim, que continua assim. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos. Isso é, é tanto uma escolha né, de você se apresentar para Deus, é uma escolha, mas também envolve fé, porque você não vai se apresentar para Deus, você não vai se consagrar, você não vai se apresentar para Deus de qualquer jeito. Você vai se apresentar, como diz no texto aqui, ó, como ressurretos dentre os mortos. O contexto dessa passagem diz que nós somos crucificados, sepultados e ressurretos com Cristo. Em última instância, a ressurreição nos colocou face a face com Deus, nos colocou nos lugares celestiais e crucificou o seu velho homem. Então, eu quero dar uma figura para os irmãos. O que esse texto está mandando, o que Deus está nos exortando aqui a fazer, oferecer-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, é você colocar, você se colocar diante de Deus, como uma pessoa cujo ponto de vista foi crucificado. Eis-me aqui face a face diante de Deus, sem um ponto de vista, sem reivindicações, sem a minha opinião. Estou face a face com Deus, e eu, eu não, eu não venho com uma folha escrita cheia de coisas as minhas com meus planos né, para o futuro. Eu entrego uma folha em branco para Deus. Eu chego para Deus e entrego uma folha em branco para Ele escrever na folha em branco e me dar e eu saber o que eu tenho que fazer. Essa é a imagem. Por que, que Deus falaria para todo mundo o que eles deveriam fazer em seguida se as pessoas estivessem cheias dos próprios planos? Se você está cheio dos teus planos, cheio da tua iniciativa, você decidindo a sua vida, por que que Deus vai, vai, vai dizer para você o que você vai fazer em seguida se você está cheio dos seus planos? Se esvazie primeiro dos seus planos, aí você se chega a Deus como uma pessoa ressuscitada. A, a, a oração pode continuar aqui, dessa forma. Mas eu me apresento a ti, ó Deus, face é face, do jeito que a gente iria cantar. Mas eu me apresento a ti como uma pessoa ressurreta de entre os mortos, em Cristo Jesus. Sempre se apresente para Deus em Cristo Jesus. Um outro texto na Bíblia, Hebreus 4,16, diz assim, nos faz esse mesmo convite. Olha o convite que Hebreus 4,16 nos fazem. assim, acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Eu aprendi, irmãos, que eu não sei viver a minha vida. Eu não sei. Mas eu aprendi também que Deus sabe viver minha vida. Deus, sabe. Deus tem um plano, não só para mim, mas, mas para vocês também, para cada um de nós. Esse plano é detalhado, é minuto após minuto, e Ele sabe viver, viver muito melhor que eu. Eu não confio mais em mim mesmo para governar a minha vida. Eu já experimentei Ele, né, o, o plano dele é muito melhor. Então, quando perceba, e o Espírito Santo vai falar para você que você não está vivendo dessa forma, quando você estiver vivendo por si mesmo, pode peço que você está aprendendo isso. Ele vai, com, com amor, vai chegar para você, né? você não tá vivendo desse jeito, com todo amor, eu não sei nem expressar. E eu percebo o quão falho eu sou, muitas vezes eu me coloco diante de Deus pedindo socorro, socorro, né? vive a vida para mim, eu não sei. Se eu for viver minha vida, eu arruino ela, mas se sobreviver, é o Senhor sobreviver é se por mim, é vida abundante. Voltando, amados, para o texto de Romanos, né? o último mandamento é do verso 13, né? no final, Continua assim, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. O verbo nós temos que emprestar, do, do, né, gramaticalmente nós temos que emprestado o mandamento anterior, e apresentai os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. A oração pode terminar assim, e apresento a ti, ó Deus, os meus membros como instrumentos da tua justiça. É simples assim. Como Paulo escreveu isso sobre a orientação de Deus, aqui Deus está pedindo para que nós oferecemos os nossos membros para ele. Isso significa que Deus quer se expressar por meio do seu corpo. Deus quer o seu corpo pelo meio do qual ele possa se expressar. E no processo você tem uma vida abundante. É prazeroso, uma abundância de vida. Aqui diz que esse texto realmente, se você for analisar, você diz assim, ó, os nossos, com relação aos nossos membros, do nosso corpo, quem usa? Se você usar, se for tua iniciativa, o resultado é injustiça. Se Deus usar você, o resultado é justiça. Atos de justiça, nós sabemos que são atos de amor. Imagine se alguém começar a viver dessa forma, deixando Deus viver no meio de você, abdica do seu ponto de vista, abdica das suas razões, chega para Deus, como, crendo que, tá, que você está vivo para Ele, se oferece com um fone branco, sem ponto de vista, e você começa a amar as pessoas com o amor de Deus. Imagine isso numa família, o amor que vai fluir se um marido amar a esposa dessa forma, se a esposa amar o marido dessa forma, se o pai amar os filhos, os pais amar os filhos, os filhos os pais. Pensa na harmonia no amor que vai fluir nessa família. E ainda, amados, na sociedade, se cada um de nós aqui ouvimos essa palavra, colocarmos isso em prática e deixar Deus ter a nossa voz, deixar Deus fazer através de você, Deus vai passar a estar andando pelas ruas de Guarapava. Percebe, irmão? Deus vai estar colocando, indo onde Ele quer ir, colocando nós onde Ele, quer, onde Ele quer ir, falando para as pessoas onde Ele quer falar. Deus vai ter um corpo pelo meio do qual Ele pode se expressar. Isso é o vestir-se do novo homem. Isso, amados, é vida. Toda vez que a gente experimenta isso, é vida. A consequência, mas está no verso 14. Aquela palavra porque que está traduzida por quê ali, ela pode também ser traduzida por então. Colocando isso lá, nós lemos assim, então o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. É obedecendo esses cinco imperativos de Romanos 6, de 11 a 13, que nos faz experimentar, experimentar aquilo que é verdadeiro, nosso, crucificação, sepultamento e ressurreição que nos faz sair de sob a lei para estar sob, debaixo da graça, que nos leva a uma abundância de vida e nos leva a frutificar para Deus. Amados, quando nós vamos falar de salvação, nós temos uma única mensagem. Nós falamos da morte, da crucificação, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus. Cristo morreu por mim, na é verdade? Quando nós vamos falar de salvação, nós falamos assim. E para que cristãos experimentem abundância de vida, esse algo a mais que Deus tem. A Bíblia também só mostra essa mensagem. A crucificação, o sepultamento e a ressurreição do cristão. Fechando, a carta de 1 João nos exorta a andar assim como Jesus andou. E Jesus andava por graça. Jesus andava desse jeito. Vamos abrir lá em João 14, de 10 a 12. Jesus perguntou assim, Não crees que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Preste atenção. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Jesus está falando isso aqui não são as minhas palavras, são as obras do Pai. Viu que Deus pode fazer as suas obras por meio né? de um corpo de um ser humano, como Jesus? A continuação é, crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Jesus está falando assim, por causa da minha união com o Pai, as obras são as mesmas. E se nós, igreja, como unidos com Cristo, na cruz, nós podemos também ter as mesmas obras. É disso que nós estamos falando aqui. E olha a promessa que confere exatamente com o texto que nós estudamos. O verso 12. Em verdade, em verdade, eu vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então em 1 João diz que nós devemos andar como ele andou. Aquele está prometendo que, não, que aquele que cresce nele poderia fazer exatamente como ele fazia. E obras ainda maiores fará das minhas obras que eu faço e outras maiores fará. E o que Jesus falou assim, não sou eu que estou fazendo, é o Pai. Se Deus der a oportunidade nós vamos, podemos estudar o livro de João e ver que como que era o estilo de vida de Jesus, vocês vão ver que era exatamente assim a independência de Deus. Então amados, eu quero que vocês... Lembrem, ao longo da semana, fazer os cinco mandamentos de Romanos 6, de 11 a 13, é o que Deus compartilhou na sua palavra conosco hoje, é o que Ele compartilha para nós fazermos. A oração começa assim. Pai, eu te agradeço porque estou morto para o pecado e vivo para Ti em Cristo Jesus. Portanto, eu escolho não mais viver pelo meu ponto de vista. Eu escolho não entregar nenhum membro do meu corpo ao meu ponto de vista, mas eu me apresento a Ti como uma pessoa ressurreta, entre os mortos em Cristo Jesus, e apresento a Ti os meus membros como instrumentos da Tua justiça, não da nossa, dele. Então, vamos assim encerramos.